Isso aí, action! Aí você corre, isso, atira! Vai ser é abertura, review, in action, novo brinquedo. Vai ficar <risos> fica longe. E é isso aí! Meu novo marcador, uma 468. Finalmente eu tenho um, um marcador que eu chamaria de gourmet. Não tem melhor jeito para mostrar minhas primeiras impressões no marcador que compartilhando meu primeiro jogo com ele, é isso que eu vou fazer estamos no APC, uh, uh, a Chibaya Paintball Club campo comercial animal, puta de um campo, eu recomendo, tem três campos lá além do, do Ghost Hotel e... e vamos lá, vamos ver o que o marcador tem tem na barriga Ó, oh, a porra da, da câmera da Scope Cam não funcionou, não sei porquê. Só no final, depois do jogo, decidiu funcionar. Sou a da puta. Bom, primeira coisa que eu vou falar, eu achei a 4-Menor bem leve. O Daniel não acha, acho que é uma pesada. Eu achei bem leve, não sei. Não tinha muitos acessórios que costumo ter. E também esse handguard da, da Maku é bem leve também. Então, é um prazer. Depois do de fusco, de ó, depois do fusco, Ó, levantou, levantou. Tá. Tranco gostoso. Ele avançou, avançou esquerdo. Avançou na esquerda. Opa. E. Começou os problemas. Mano? na casa. Bom, já, a primeira coisa que eu vou falar é um, um marcador de segunda mão. Todos os meus marcadores, apesar do Vortex, são marcadores de segunda mão. E todos, todos eles, apesar do Vortex, nunca deu certo no primeiro jogo. O que está acontecendo aí com a 468? Porque ela não reengatida, é tem alguns tiros que ela o stop ou não tem força suficiente para voltar e não, se reengatilhar re Então eu tenho que reengatilhar no meio do no, do magazine tirando em mim Estou tirando em mim Estou barulho Oh, passando, passando Peguei um, peguei um Bom, já dei um ponto negativo, que na verdade eu sou regulagem, entendeu, o marcador. Peguei um que tava avançando à direita! eu vou dar um ponto positivo agora. A precisão. Eu tô com um cano original. Okay, okay, eu Meu eu Deus, eu ouvi. Puta, o que páreo? Que precisão animal. Uma loucura. Morto Tá caralho. Era um amigo. Achei que era um inimigo flanqueando a gente que pegou o Daniel, achei. Ele atirou em mim. Então, por isso. Mas puta, pelo tiro que veio, hein? Rapidinho. E aí mais um. Esse último tiro foi direto na cara do, do outro. Líder. Cuidado, tava nas nossas costas! Você é Ah é? Valeu, pegou. Ah, desculpa, ele veio falar comigo e tava na adrenalina e difícil parar e dar o parabéns. Cara, eu peguei um cara que tá nas nossas costas. Talvez errei, mas ele, ele tava achando em mim. Por isso eu venho aí você achando que você tava. Você deu um frango. Beleza. Onde estamos? Cuidado atrás do carro. Passou, passou, passou, tá aqui, tá aqui. Você viu ele? Esse tiro, essa precisão, né? É, parece uma first strike o bagulho. Eu tô com burinha. Posta, mas pudeu. Puta que precisão. Lindo. Passando no nosso flank direito. Flank direito Em cima tem! Porra. Maldito cabeludo! Passo para trás. Enfim, vocês viram. Apareceu uma cabecinha lá, errei. E é o segundo tiro, o lobo parou o bolto não, não atirou. Esse é um problema que eu tenho com minha 6468 agora. Mas vamos lá. O marcador em si é o puta de um marcador. É lindo, ele é leve, ele é sólido. Vai quebrar ele bem, fudendo. É uh, extremamente, extremamente preciso, ele tem várias vantagens, como o Stop Ball, que impede bolinhas de cair quando você tira o magasim, e o Lock Bolt, lock bolt, que vocês conhecem agora, esse sistema que faz que se a bolinha não é colocada bem não, na é assim, na, na câmera, câmera, lá, assim o Bolt não vai atirar, um, porque o Lock Bolt vai impedir ele de atirar. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu, eu uso na, na minha Hurricane. Vocês já viram nos meus vídeos? Cê funciona da hora. Uh, agora na né, 468, eu acho que faz parte do problema. Os problemas que eu tenho é um pouquinho de várias problemas. Na verdade, é, a gente fez a manutenção depois do jogo, viu o que, que era. Meu gatinho tava meio que desengonçado, então saía ar. Não ajudava o, o volta, a voltar para engatilhar. E também a qualidade de uma Helix mas não é muito boa. As primeiras versões, se vocês vão comprar a Helix, eu aconselho de comprar os 2017, eu acho que é isso, depois de 2017, porque os antigos são meio ruins. E toda vez que você vai ter um problema de, de Helix, que não vai mandar a bolinha lá pra cima, o logbot não vai travar. O marcador e a diferença com o Hurricane, você vai ter que reengatear manualmente. quando o Hurricane se baixa um pouquinho no, no magazine e já vai. Isso que eu acho bem chato nesse marcador. Mas é realismo, né? Vamos lá nos outros jogos. Você vai atirar ou não? Passou dois agora, passou dois da esquerda. Cuidado, vou passar na sua frente. Opa, fica abaixo, fica abaixo. Ai, caralho. Filho, corre aqui, filho. Fica no buraco aí, ó. Caralho, não vai. Cuidado aqui, ó. Correu a esquerda. Correu aqui, correu aqui, tá atrás daqui. Peguei, peguei. Ah! Peguei certinho na casa, saiu. Lançando na esquerda, tá na esquerda, esquerda, do outro lado, outro lado. Aqui na frente. Boa. Attrais? C'est pas division, hein? Eh? C'est pas ta... ta division, arrête. Ouais. On va voir ça. Hein? Qu'est-ce que Caralho, mano, ele tá fazendo tudo, caralho. Não, o é do não, meu. pode, pode cara, sair, mano. pode sair. Eu sei, não fui assim, pra é. não vem, não. não eu fico. vai lá, vai fico, lá, vai lá. já saí saído com ele aqui já, que ele tinha me negado. Ah, tá, então. <risos> desculpa, ah. juro, eu tenho que falar uma coisa, mas ah. é. Quando eu, eu mato ah. um amigo em geral, eu falo, ah, ah, fica, eu vou sair. Aí com adrenalina e tudo, eu falei, o contrário. Eu falei, sai, mas não era isso que eu queria falar. E desculpa, eu já tava morto, cara. Oh. Put. Vou mas espera aí. Deixa eu ver esse tiro aí. <tira> hum. Né? <Nah>. Put. <tira> Ah, Daniel. Obrigado. Aí, bom, tá ruim, mas a bolinha que eu tava usando era uma bosta, ela quebrava muito fácil e era uma bosta, realmente. Eu e meus elixirs estão todos bem, bem Mas, olha como se abre o marcador, limpa ele em 2 segundos dentro do campo, isso é um ponto positivo. Bom, basicamente é isso, ó. eu gostei do, do, do marcador, mas a impressão que eu tenho é que realmente, é o um marcador ruim, né? Não, você tem que vestir um puta de um terno caro pra sair com ele. É, ter todos os seus magazinhos limpinhos, fazer a manutenção de tudo. Toda vez que você vai jogar, botar um litro de óleo dentro, ter as melhores bolinhas do mercado. É, esse é um ponto negativo, eu acho. Estou acostumado com chipmunks. É, mas, o que eu falei, tá lindo, lindo. Atira super reto, é sólido. Uh, puta de um bom marcador, gourmet. Eu acho que é isso não, não, tá tá ah, E era o aniversário do Kaká, do, do Pitbull. Então parabéns cara. Ah, e alguma coisa cujo eu não falei? A eficiência do ar.